Neste período de sofrimento global, a Terra Santa também foi atingida, com a falta de peregrinos em seus santuários, com a falta de trabalho para os cristãos locais. Custódia da Terra Santa está presente com 300 frades em Israel, Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, Chipre e Rhodes. Sempre esteve perto das populações afetadas pelas guerras, epidemias e pandemias. A coleta pró-Terra Santa é a principal fonte de sustento da vida que se desenvolve ao redor dos lugares santos. Na espera do retorno dos peregrinos, a custódia pede a sua ajuda. Na próxima sexta-feira santa, faça sua doação.